Pessoal, beleza? Aqui é o seu titiã, trazendo mais um vídeo pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Deixa o like, ativa o sininho de notificação e também se inscreve se você for novo aqui no canal, beleza? Hoje eu trago um videozinho aqui pra vocês no DD Tank TV 5.5 Então galera, deixa o like que é muito importante, mano, vocês deixar o like Porque tô vendo aí que a quantidade de likes não tá favorecendo a quantidade de inscritos que tem no canal Então ajuda com o seu like que vai ser muito importante Então beleza, né? Hoje eu trago pra vocês a primeira evolução que eu vou fazer aqui no DD Tank 5.5 E mano, ele tem painel, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês porque, mano, muito top esse DD Tank Pra quem não sabe é o Tank Phoenix, beleza galera? Ele é 5.5, é um Tank que quando eu gravei nele mano, acho que eu tinha uns 14, 15 anos E trouxe vídeo na versão dele que era 3.3 pra quem não sabe, beleza? Tem até vídeo aí no canal, muito antigo, de 2 anos, faz 2 anos que eu já gravei aqui E hoje eu trago pra vocês, depois de muitos anos, um videozinho aqui na versão atual dele que é 5.5 E tem painel, você começa nível 65, sem VIP, sem nada Eu dei uma analisada aqui e o Hall da Fama, o top 1 de lá Top 1 daqui né pra falar a verdade, tem que ver... 10k de atributo, acho que é 70, não, 7 milhões e pouco, ou 76 milhões, alguma coisa assim, não, ele tem 7 milhões e 600 galera, de FC, 7 milhões e 600, quase chegando aos 8 milhões, mas acho que dá pra ficar melhor que ele aqui hein mano, vou deixar o link na descrição, daí você vem jogar, daí você clica no link, faz essas paradas todas aí que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Depois de feito isso aí, é só entrar aqui, criar sua conta, ficar como? Forte, bonito, tipo tietê, que na é a hora que rolar a live, a gente cola aqui, ó Já faz aqui esse desafio como? Bonito e no um PVP maroto Mas enfim, vamos começar essa evolução Como eu disse pra vocês, aí tem painel, vou entrar aqui no painel E aqui no painel, galera, como que não pra vocês verem? Aparece todos os acessórios, todos os itens, tudo, mano, que tem aqui Não sei que o vizinho tá gritando, mas tudo bem Vamos aqui <risos> Ó, tem... da página das armas, tá? Até a página que vê... Acho que 8 ou 9 Nossa, se tiver mais que, que isso Daí vai ser de boa, hein, mano Ó, tem umas, algumas coisas top aqui Então, galera O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acelerar o vídeo Pegando todos os itens que eu preciso Aqui no painel Vou mandar pra conta E a hora que começar a evolução na conta Daí eu tiro o que ver Eu pode acelerar o vídeo E deixei normal pra você escrever Ver como que eu vou evoluir Mas aqui vou pegar os itens Eu vou dar uma Aham, É, colocar um pouco mais rápido o vídeo com a música de fundo Então, vamos lá Beleza, né, galera? Peguei algumas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Vocês viram aí que demorou um pouquinho pra me pegar? Mas enfim, eu vou evoluir aqui. Eu peguei um escolar aqui, ó. Que eles é tudo. Ó, a exposição deles quer ver? Tudo mil no ataque, 500 na defesa. Ó, mil no ataque, 500 de defesa, 500 de atividade, 500 de sorte. 150, tudo de atributo aqui. Então, você vai colocando aí jeito que você quer. Acho que tem como colocar até mais. Tem escolar aqui de 95%, mano. Não usa. Olha, é brabo. Deu como você colocar mais 12 lá mesmo. Eu já de colocar mais duas, deixa eu te de colocar assim, a continha fica bonitinho. Peguei essa arma aqui que o dono dela é 300 Foi a arma. Tava na última fileira. Tem que pegar Vai pegar o um FC legal. Acho que é só o começo, tá ligado, mano? Mas A conta vai bonita mesmo, vocês vão ver. Só de começo a gente já pegou 6 milhões, galera. Mas aqui eu não sei se a conta que vem reseta, tá ligado? Não sei se reseta depois que você pega um bom FC. Eu sei que as práticas vem tudo full. O álbum vem com o novo... É, esse de cupom que eu não sei. <risos> Acho que tem 10 milhões de, é, de alvo, né, Por falar a verdade. O totem também vem 50. Os espíritos de vem tudo para também. Ou esses espíritos de aqui é só para... Acho que esses espíritos de luta tem nem como pegar, não. Nem tem como ver, pra falar a verdade. As pérolas tem de mandar também. Deixa eu ver aqui. Ternos. Não, tal, tal. Asa. Est... Tem como você enviar cupom também, mas já vai com esse tantão aqui de cupom. Ativar a VIP aqui na minha continha. Aí. Vamos planar a VIP então. Deixar um VIP bom aqui. Vou, pegar um, vou tentar pegar um VIP 7 e o VIP 8 aqui. aqui. Não, aí é mais de boa, mano. Deixa o like se você não deixou o like ainda, porque é muito importante. E eu vi aí, o que que ver? Muita gente assistindo o vídeo até o final, mas não deixa o like tem de pedir pra deixar, então mano, sempre entra no vídeo E deixa o seu like, que daí já vai motivar Aí é, ó, VIP 6, já vai pro VIP 7 Vamos tentar o um VIP 10 aqui Porque tem muito cupom, e também tem como você pegar Cupom limitado lá no painel Que o banco tem painel né mano, só depende do painel você. Também vamos ver as instâncias Mais pra frente, vamos ver a quantidade de likes Que vai ter esse primeiro vídeo, eu vou gravar O, o próximo vídeo também, daí É só com o like que eu vou gravar, quero ver a quantidade de likes Visualizações eu não me importo muito não Mas eu quero ver muito like Vai que a gente consegue bater os 80 likes aqui nesse vídeo Aí, show Beleza, mano Vou colocar só o VIP 8 mesmo Tomara que que vai ficar muito tempo aqui na VIP é, Deixa o VIP 8, depois eu vou upando Ah, mais 12, mais 12 Mais 12, mais 12 Vamos ver como que coloca aqui Ó, evento diário e tal Deixa eu ver aqui Mas pra frente, galera eu Vou ver como que coloca mais 12, sabe? Avanço, gold, essas coisas assim Aqui no... É Vou ver aqui nesse negócio aqui no painel Como coloca mais doce e tal Isso é de boa Aqui tem pet, mano? Não acho que não Tô indo ter mostrado Deixa eu ver a continha desse cara aqui Do lado de baixo, né Vixe, comparado aqui Acho que a maioria dos manos que jogam aqui não sabe que tem painel Esse fica forte rapidinho, mano Primeiro de entrar já tô fortinho Preciso mandar as cartas pra cá E não preciso fazer muita coisa Na moral Vamos ver se trombar alguém Vamos, vamos pvp aqui E olha, trombou alguém Na é a hora que o, que o pai canta Que vem na madeirada é? <risos> Daquele knife Ó Acho que uns 32 não, mandei 35, mano Mas vai pegar de qualquer jeito Aí, ó, boa Tem pet aqui, mano Tem como você colocar o um pet ali no 60 Ih, que vai ser top de jogar, aí galera eu Quero ver muito like aqui, hein Vamos ver Se bater mais likes aqui Eu vou trazer como que pega os pets Como que faz tudo aqui Pro painel tem como pegar, eu acho Mas vou trazer os videozinhos certinho Deixa eu ver se tá gravando Aí, tá gravando Mas joga aí pra nós Mano, na moral, fiquei fortezinho já Quer ver? Acho que é 6 milhões que eu tô aqui, mano Não, é 65 mil 65 mil não, é 6 milhões e pouco, eu acho, hein, galera? Comenta aí. É porque a tela do meu PC fica bem longe, mano. Eu morri pra menina ainda. Acredita nisso? Só porque eu fui mandando dano de cara. Ah, tá. Mas eu vou pegar o pet aqui. Peraí que eu vou dar um pause aqui vou pegar o pet. Pra ver como que vai ficar. Pera aí. Lembrando, galera. Quem assistiu até esse momento aqui, vou falar um negócio pra vocês. Tem dois link aí. O do painel e do deletangue. Daí vocês clicam nos dois. Que às vezes pode se perder aí. ovo do pet. Eu vou pegar esse, esse daqui. Acho que é o forte que tá tendo aqui, né? Deixa ver, isso daqui também, esse é, Vou mandar pra minha continha Ovo do pet Comida, vamos ver, acessórios aqui, acho que Será que tá Tem, vamos ver Essa evolução aqui eu acho que já tá bom, galera Meu nick aqui nesse DDTank é Manchiti Beleza, pra essa evolução aqui Eu acho que eu vou pegar só essas coisas aqui e colocar aqui, mano E já tá bom demais Daí vai ter a segunda parte Eu tenho que ver quantos likes vai ter aqui até a segunda parte Na moral, não quero equipamento de pet não O do pet veio aqui, vá Isso aí, vá Beleza. Eu preciso pega todos. Vou pegar os quatro últimas para ver como que é. Vou pegar umas pedras de avanço também. Só precisa saber onde que o pé. Tá, aqui, ó. Cobra de quatro estrelas. 5. Tem esse bicho aqui também? Vamos aqui na quarta página. Tem esses penúltimos aqui. Vou colocar o nome... Nem colocar um negócio aqui, mas nem vai dar. Mas na segunda evolução, galera. Só ver esse vídeo aqui bateu muito like. Segunda evolução já mostro pra vocês como que. É, coloca avanço e como o puppet pega as coisas do pet, equipamento, tudo certinho, mano. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado pra vocês. Então deixa o like, beleza? Se você assistiu até aqui, comenta zero pra mim saber. E mano, não se esquece também de seguir nas redes sociais. O link do link aqui na descrição, o link do painel também. Tudo certinho, tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê e falou.